Eu sou a Luciane da Rosa, sou moradora de Iporanga, no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, onde se encontra a comunidade quilombola de Praia Grande. É, vamos começar a fazer um projeto da Wikipédia, é, onde a própria comunidade vai registrar a história dela. Então, o Daniel, que é morador do Quilombo Praia Grande, vai dar início contando a história da família dele, dos costumes deles, das tradições é, e registrando para que se eternize na mídia a, a história da, da sua família e da sua comunidade. Eu espero que seja um trabalho excelente, a captação de imagem seja boa e que a gente consiga produzir um material riquíssimo onde a história vai vai ser contada de maneira de maneira bem singela, porém é, com os melhores contadores, né? Só que é a própria comunidade